Então, vamos, lá, vamos falar de catálogo, acho que está todo mundo... Quem tem catálogo? Só para pegar aqui. Quem tem produto em catálogo? Boa. Quem não sabe o que é catálogo? Boa, legal, importante. Quando a gente olha para catálogo, podem fazer uma busca aí, se vocês o celular de vocês. Microondas, tá? O que, que o Mercado Livre começou a fazer? Ah, o Mercado Livre nunca juntou anúncios, né? A gente tinha todos os anúncios, cada um tinha, estava em uma posição, tal, que você podia ter 10 na primeira página, ser tudo seu, ter 2, 3, 4, você podia ser a primeira posição, a terceira, a quarta. Não é interessante para ele, porque ele não gera uma competitividade tão grande. Porque quando você não tem um catálogo, você está numa categoria exclusiva, se você tem a primeira posição, por que, que você vai ser mais agressivo? Então, vou, vamos entender a lógica do canal, não estou dizendo que ela é boa para nós, tá? Vou mostrar os dois lados aqui. Então, o Mercado Livre começou em 2019 e nós, para a edição do treinamento do time que começou, eram quatro pessoas só, era a Camila, a Isa, a Isa está na Magalu, a Camila foi para o Castelo, saiu agora, aí a Anne que tocava o projeto, ainda está no Meli, e eles começaram a catalogar os produtos. Então, eles pegavam produtos de marcas muito conceituadas e iam criando os catálogos. E aí, isso aparecia com uma sugestão no começo para os vendedores. Olha, quer colocar o seu produto em catálogo? Você tinha a opção de sim ou não. Hoje é sim ou sim, né? O máximo que acontece é ele deixar você ter um outro anúncio ainda externo, como eu vou mostrar. Tá? Mas, às vezes, é só do catálogo hoje, dependendo da categoria. O que aconteceu agora, acho que seis meses para cá, nem um ano para cá? Ele começou a querer acelerar esse processo de catalogação. Então, ele está começando a deixar as pessoas catalogarem. Se ele entende que aquilo ali é uma marca, se é uma marca, ele põe lá, cria um catálogo. Aí você vai lá, vai ter a opção... Criar um catálogo. O que, que isso está gerando também? Muito erro, né? Porque enquanto eles estavam fazendo, já tinha erro. Hoje em dia, se você buscar SSD Kingston, vai aparecer um modelo cinza. Não existe SSD cinza da Kingston. Só existe preto. Não tem. Nem falsificado, acho que não é cinza. Entendeu? E tá lá, cinza. Então, o catálogo é isso, tá? A primeira posição de uma determinada busca fica com muitas ofertas dentro. Se você olhar a SSD da Kingston, o 240 tem 1.023 anúncios no mesmo anúncio. Beleza? Aí a gente vai falar disso, mas só para vocês entenderem. Quando vocês buscarem, normalmente no PC eu vou mostrar, muda a tela, muda tudo. Tá? Então, se a gente seguir, catálogo é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista, certo? Um brinquedo, eu gostei ou não gostei? Eu gostei. Porque eu não sou brinquedeiro. A tipo de cosmética e brinquedo. Eu não sou brinquedeiro. Eu tinha brinquedo só, tipo, para atender, tenho para atender dia das crianças e Natal. Só que antes eu tinha que fazer o quê? Investir nele o ano inteiro, porque eu tinha que chegar posicionado para o dia das crianças. Numa oferta de catálogo, eu preciso estar tá nela o ano inteiro? Não. Eu consigo entrar 35 dias antes do dia das crianças, ficar até dois dias antes do dia das crianças, e aí, normalmente eu tenho que manter estoque até o Natal porque acaba na fábrica. Porque senão eu poderia voltar só no final de novembro até estoque desse produto. Então e gerou uma grande oportunidade também, tá? Quando eu tenho catálogo, eu consigo ganhar tudo. Quando é catálogo de marcas ali, não e nem deve. Você ganha tudo o tempo todo do seu negócio, não ganha. Então aí para quem tem muito catálogo, normalmente é quem trabalha com o varejo tradicional, né? Compra e vende marcas muito tradicionais. Vocês devem ter bastante catálogo em algumas coisas, então tipo assim. Cara, você vai ter que escolher três, quatro, cinco caras por marca que você vai negociar um volume, vai pedir bonificação de outras coisas, vai diminuir na bonificação para você poder ganhar a tua margem. Só que a gente testou um catálogo, só não vou falar do que é, a, que gerou 36 mil reais de vendas em um dia, ganhando o catálogo 100% do dia em um anúncio, tá? Ganhamos dinheiro nesse teste? Não, não ganhamos dinheiro nesse teste. Mas a gente queria testar a elasticidade disso. E eu estou falando de um produto de 140 reais, tá? Imagina quantas unidades ele vendeu. Então o catálogo é punch, tem tem porrada. E isso também ajudou quem? Quem está iniciando. A partir do momento que você tem o termômetro, você consegue ganhar catálogo.